Bem-vindo ao canal Revertendo Impotência Masculina. Meu nome é Paulo Cardoso e no vídeo de hoje vamos conhecer as principais causas da disfunção erétil e entender a raiz de onde tudo começa. Fique até o final e verá seis dicas para evitar e reverter o problema. Mas o melhor de tudo é que na última parte eu apresento um método natural que vai te ajudar a aumentar suas ereções e combater disfunção erétil. Mas antes, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, além de ativar o sininho das notificações. Assim, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar as suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Antes de entender como reverter o problema, é muito importante entender as principais causas e como o problema vem afetando os homens brasileiros de maneira geral. A disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual, faz parte da vida de 45% dos brasileiros, seja em grau leve, moderado ou completo. A prevalência e a gravidade dos casos aumentam com a idade e a presença de doenças como diabetes e hipertensão podem comprometer a ereção. A glicose não controlada no sangue provoca uma inflamação na parede interna das, das artérias. Com o um acúmulo de gordura, ocorre uma obstrução total ou parcial, que dificulta o fluxo sanguíneo. Uma vez que o pênis precisa ser mais irrigado com o sangue para ficar ereto, o bloqueio das duas únicas artérias do órgão provoca a disfunção. A diabetes também provoca alteração vascular nas regiões periféricas e o pênis é considerado um órgão periférico, o que altera a irrigação peniana. Visto isso, aqui vai uma grande dica para melhorar suas ereções. O simples fato do homem controlar os níveis de glicose pode melhorar bastante a função erétil. A disfunção erétil atinge homens de 15 a 90 anos de idade. A maioria das disfunções em pessoas com menos de 40 anos é psicogênica, ou seja, provocada por um trauma, ansiedade, perda de emprego, mudanças de relacionamento, entre outras. Nesses casos, o problema repercute negativamente na autoestima do homem. Acima de 40 anos, grande parte é orgânica, seja por problema hormonal, vascular ou neurogênico. A disfunção erétil provocada por doenças é chamada de orgânica. Além da diabetes, as principais causas são hipertensão, dislipidemia, que é a alteração nos níveis de colesterol e triglicérides, e obesidade. Um estudo revela que o alto nível de colesterol está presente em 90% dos casos de impotência masculina. Outras doenças que ocasionam disfunção são as neurológicas, como Parkinson, esclerose múltipla e tumores na área nervosa. Todas essas doenças, em algum ponto, estão relacionadas à obstrução de artérias do corpo, principalmente do pênis. No caso de homens obesos, a doença aumenta os fatores inflamatórios e predispõe ao acúmulo de gordura nos microvasos. Isso no pênis faz com que diminua o fluxo sanguíneo. Outro fator da obesidade que compromete a função plena do órgão genital é a baixa testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Os especialistas apontam também o tabagismo como um fator para a impotência sexual. O cigarro tem uma substância que contrai as artérias, impedindo que o sangue chegue ao pênis para ficar ereto. Outro vício que interfere nas ereções é o excesso de bebida alcoólica. Se consumida em excesso, a bebida pode comprometer a libido e diminuir a capacidade de ereção, prejudicando a vida sexual do homem. As principais dicas para evitar disfunção erétil. Conheça agora as seis principais recomendações para prevenir a impotência sexual. A primeira dica é dormir bem. A segunda é comer bem, saudavelmente. Usar alimentos que estimulam a circulação sanguínea, baixam o colesterol e aumentam a libido. A terceira é praticar exercícios físicos regulares e moderados. Fazer exercícios específicos para fortalecer a região pélvica. A quarta dica é evitar o estresse desnecessário. A quinta é controlar possíveis fatores, como a pressão, diabetes e colesterol. A sexta é evitar cigarro drogas e bebidas alcoólicas em excesso. Sem dúvida alguma, consultar um médico deve ser um dos fatores primordiais para resolver algumas dessas questões. Mas também existem métodos naturais e agora eu vou te apresentar um. Um método natural e comprovado. Um método que liga todos esses pontos e vai te guiar passo a passo no combate à impotência. Para isso, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, onde você irá entender como tudo isso é possível de maneira natural, sem cirurgias, sem medicamentos ou suplementos químicos. Esse mesmo método já ajudou milhares de homens a espantar o fantasma da disfunção erétil de vez. Um método que, além de aumentar as suas ereções, vai melhorar e muito sua saúde.